E feliz de ter você aqui conosco hoje. Ai, eu ia te apresentar. Mas eu que você se apresente, por favor. Ah, eu sou, sou uma pessoa que ama a Beth, essa pessoa querida, maravilhosa. É, então, eu sou Sandra Souza, amiga da Beth, minha querida, e estou aqui junto nessa jornada né, de autoconhecimento. E trazendo aqui um pouco de compartilhar, né? Um pouco desse conhecimento que a gente vai trazendo ao longo da vida. E a gente vai juntando um pedacinho aqui, vai juntando outro um pedacinho aqui. E aí um, um, um traz uma coisa, traz a outra. A gente vai juntando, vai montando. Eu gosto de dizer que é... a gente vai montando essa nossa maletinha de ferramenta, né, Beth? Isso. E aí a gente vai colocando ali, vai trazendo você aqui um belo dia, nossa, é que eu preciso aí, vai lá, acho uma coisa, vai lá. Tem algumas coisas que a gente até acaba esquecendo que tem, né? Aí precisa de alguém lembrar uma situação que lembra a gente para Ih, é, nossa, esse negócio que pode ajudar pra caramba, pode contribuir para alguma coisa. Então, é... Eu tô aqui para trazer é, hoje um tema, né, uma... Umas informações que eu acho muito interessantes. Que vem né, da, da medicina chinesa, eu, quando eu fiz a minha pós-graduação em cultura, muitos anos atrás, e é, sempre uma coisa que me acompanhou, né? tem aquelas coisas que a gente na vida é, vai aprender e quando chega a informação, eu falo, cara, mas não era isso mesmo? É tipo como se já soubesse que aquilo faz tanto sentido para você, e fala assim, ah, isso já era meu, né? Então você... Com certeza. Aquilo, né? Você devora, né? como se aquilo fizesse... Eu já me realmente parte de você. E essa informação sobre é, as emoções, né? E, e os órgãos, e como eles representam essas emoções, como elas estão ali sendo representadas, é sempre uma coisa que eu sempre fez muito sentido, né? E estudando na, na época né, na, na, sobre esse olhar da medicina chinesa, muita coisa a gente aprende e vê como, como pode usar no dia a dia né, para a consciência. Não é que todo Sim. mundo vai sair daqui e procurar o turista para se tratar, para equilibrar. Não é exatamente isso. Porque, primeiro, e, enfim, nem é, não é a praia de todo mundo. Né? E, e, e a, a ideia não é você fazer... Tem que, ah, isso, só isso aqui é que funciona. Olha, funcione, só, se não fizer isso aqui, não vai, não vai funcionar. Não, definitivamente. Hoje em dia a gente sabe que é, tem infinitas coisas aí, ferramentas, técnicas, mas é, o conhecimento é para a gente ter, expandir o nosso olhar sobre nós mesmos. Eu tenho falado muito essa frase, que é uma coisa que tem feito sentido para mim. Quando a gente se conhece, a gente passa a se amar, né? Porque a gente fala assim, nossa, é assim, que legal, que bonitinho, né? Tipo uma criança, quando, ah, ele sabe fazer isso, ai, ah, que fofo, né? Então, eu acho que, assim, é uma, uma descoberta de nós mesmos, né? E eu acho que é tão bonito que a gente vai se gostando. Né? Se você olha, é claro, com o viés de se descobrir, de se conhecer. Não para se ficar botando o dedo, apontando defeito. Nossa, já tá vendo? Olha aqui. Isso aqui mais uma coisa estragada. Não é? Ou que tem.. Já veio com um defeito de fábrica, que as pessoas gostam de dizer. Não é isso. Né? O olhar do conhecimento, o olhar do aprendizado. Eu acho tão bonito. Então por isso que me veio essa, esse tema, Beth, de falar. E eu tenho feito aqui os programas no, no canal da Beth, toda segunda-feira, deixo até já a oportunidade de convidar, toda segunda-feira, às 18 horas, aqui no canal Cenas Estrelas, eu tenho um programa, Elevando a Frequência, onde eu venho trazendo temas, né? Que vão nos ajudar, nos auxiliar, a realmente elevar a nossa frequência, através do autoconhecimento. Através até mesmo, às vezes, de ferramentas, que nos ajudam... A ter mais clareza, ter mais percepção dos nossos sentimentos, da nossa forma de ver a vida, da nossa forma de nos curarmos né, dessas questões externas, que a gente acha que é externo, do que a gente vê, mais que é dentro da gente mesmo. Então, eu tenho trazido temas diferentes, né, sempre com uma, um auxílio, um repertório de de meditação, de uma, uma prática para nos ajudar. E agora eu tenho feito uma série desses, desses órgãos e, e nossas emoções. né eu já falei do fígado, da vesícula. Aliás, esse primeiro, esse primeiro tema eu fiz dois, dois encontros, porque eu achei assim, então, fiquei com aquela sensação, ai, eu não falei tudo, ai, eu não falei tudo. Eu ia acabar dando um curso aqui, né mas enfim trouxe mais elementos e falei também do, do coração. E foi interessante. Também deixei... Já tem uma meditação no canal, duas até. Eu, a gente trabalha um pouco dessa energia. E, e no próximo encontro agora vai ser o baço e o, e o estômago. que São canais, né? A gente trabalha... São órgãos que a gente tem a representação energética dele no nosso nosso sistema, são órgãos que a gente tem no nosso corpo físico aqui, né? mas ele é representado também energeticamente. E é, são canais de energia que passam por esse órgão, mas são canais que circulam pelo nosso corpo com pontos específicos que a gente pode estimular, dependendo da técnica que a gente for trabalhar. E pode ser com cultura, pode ser com chiasse, pode ser com massagem em ayurvédica, indiana, os canais estão ali. Mim. mas é, independente disso, com alimentação, é, com respiração, mas independente disso, o conhecimento, né? A, a reflexão. Quando eu penso, é, por exemplo, eu tô cego de raiva, né? Fulano tá cego de raiva. Essa fala, essa frase que a gente ouviu. Mil vezes eu já nasceu ouvindo, sei lá, ela vem de alguém de onde, né? Ela vem de, ela vem de algum lugar, né? Que é um cunho popular, mas é isso. Ela tem uma, uma... todo o viés dessa, dessa, desse órgão fígado, né? Que na medicina chinesa, ele representa, a emoção representada por ele é a raiva. né? E ele, a gente chama de que se abre nos olhos. O fígado se abre nos olhos, o órgão, que, o órgão sensorial que, e você percebe o mundo ali. Então, é, quando a gente está com conjuntivite, aquele, aquele fogo, né, aquele calor, é, é uma representação do nosso fígado, né, desse calor. E a raiva ela é uma, uma emoção do, tá representada pelo nosso fígado. Então, quando a gente está com tanta raiva, a gente enxerga alguma coisa na frente, bem né? Tá cego de raiva o sujeito, né? Não vê mais rápido. Que coisa! Não escuta também. E tem também o canal, Meridiano tem o um caminho, passa por aqui. É, então, quanto é, é, é, a gente pode começar a perceber, através das nossas emoções, do que a gente coloca para fora, algum desequilíbrio, alguma desarmonia? tem no nosso corpo, né? Então às vezes a pessoa tem uma questão ali de, de digestão, uma questão digestiva, né? Não metaboliza bem gordura. Quando come alguma coisa gordurosa, ela tá, ela se sente mal, né? Ou já tem algum até algum, algum diagnóstico de acúmulo, né? Tem uma sensibilidade. Eu por exemplo, desde sempre eu tenho uma sensibilidade a álcool, né? Desde sempre. Então, assim cafeína, então são coisas que você depois vai ver, a ah, chocolate, quando eu era pequena, eu, minha mãe mandava biscoito de chocolate para a escola, e eu, eu quando eu era criança, eu experimentei muitas vezes, o que só depois de adulta, na faculdade, eu fui experimentar o que era ficar de tonta de porre, eu já experimentava quando era pequena, eu comia aquilo, e chegava em casa num dado momento, eu começava a ficar tonta. Deitava na cama, a cama rodava. Eu tinha pavor daquilo, né? Assim, que sensação mais horrorosa. E aí, uma vez, na faculdade, tomei um vinho lá com o pessoal, e fiquei a cama rodando. Gente! É aquilo que eu senti Eu fui fazer a busca. É, eu tinha uma sensibilidade já desse órgão, né? Então, aquela gordura, é, aquele biscoito, né? Aquela, aquele próprio chocolate... É, as dores de cabeça, o enjoo de viagem de movimento, né? Andar de carro. Se eu estivesse dirigindo, estava tudo bem, mas se eu estivesse no carona, sair de baixo, muito enjoo, andar de barco, muito enjoo. Então só quando depois que eu fui me, me tratar com a cultura, que eu fui equilibrar esse mediano, que eu comecei a melhorar disso. E, e é, a gente vai entendendo. Tudo faz sentido. E a raiva também abranda. A emoção que leva aquele órgão estar desequilibrado, né? Que é a emoção daquele órgão. Ela também vai, vai ficando mais sereno Você vai ficando mais centrado. Né? Quando, quando você equilibra. Porque é, eu, falo, eu tenho falado nos encontros... É, tanto o desequilíbrio do órgão leva ao desequilíbrio da emoção ou a, o desequilíbrio da emoção leva ao desequilíbrio do órgão, né? Então, é, por exemplo... Quem explica muito bem isso é o Dr. Jôrides Pensa, né? Quando ele fala da, da nossa parte fisiológica toda. De quanto a gente vicia o nosso corpo quimicamente as reações... Então, a reação ela pode vir causada pelos nossos pensamentos e emoções. Então, aquilo vai condicionando o nosso corpo, né? aquele vício daquelas substâncias que são é, acionadas toda vez que a gente tem, aquele pensamento, aquela emoção. E quando a gente não tem o nosso corpo pelo vício, ele gera para que a gente tenha aquele sentimento e aquela emoção, aquele pensamento, para que tenha a mesma descarga e continue no vício. Muito interessante isso. É muito interessante, Beth. Achei lindo você ter falado disso. Porque, primeiro, que é isso, né? Quanto hoje tem se falado disso também de um outro olhar. Sobre um outro olhar, né? É... Tantas linhas de pensamento, de filosofias que tem, que falam das emoções, né? dessa relação. Eu trouxe o viés da medicina chinesa porque eu estudei, né? Mas já estudei muitas outras coisas diferentes também, a própria medicina germânica, é, esse olhar do Dr. Joe Dispenso, esses cientistas mais modernos da física quântica que falam disso. É. Então é muito lindo, porque... É, é, é a consciência chegando, chegando para gente, para a gente poder se cuidar, se amar, né? E ver, poxa... É, agora eu não preciso mais disso, né? Eu posso escolher outro caminho. Eu posso fazer diferente. Por exemplo, Isso. através da própria alimentação, né? De você, de repente, a gente compensar na comida porque tá triste, ou porque tá com raiva, ou porque está frustrado, ou que tem um buraco no estômago, tem um oco ali, que, né? Uma emoção que não tá completa. Isso. Quantas, quantas vezes... É, ao longo de uma vida inteira, né, nós temos hábitos, não só alimentares, mas como você falou, de vícios, de substâncias, para encobrir um buraco. A gente tem uhum. visto muitas vezes lá da infância, né, uma sensação de abandono. Pode ter sido um abandono, mas pode ter sido simplesmente uma sensação de abandono, que a gente entendeu uhum. como naquele momento que foi Sim. um choque, né? ou tantas outras coisas, realmente um choque, ou realmente um trauma, é, quantas coisas, violências, né? quantas coisas a gente ficou ali com aquele buraco e a gente cobre com alguma coisa. Né? É, e, e esse olhar dos, dos órgãos vai dando um direcionamento, Ó, vai por aqui, Ó, você, se você tem essa tendência, você gosta muito de açúcar, você tem uma tendência a comer muito doce. Vai por aqui, olha, o meridiano do baço, ele é ah, de do sabor que... doce, né? Ei, é, levanta a mão não é. <risos> então, <risos> ai, eu preciso de um docinho. Enfim, vai escovar o dente. Mas assim, é... vai cobrir, né? Então tem umas, as constituições de cada, cada pessoa. Sim. É, para cobrir aquela, aquela falta, né? É, então, quando a gente olha, a gente fala assim, bom, eu estou sentindo um desequilíbrio. Então, ao invés de eu agora conscientemente, inconscientemente buscar aquilo, conscientemente, eu vou fazer diferente. Eu vou... Uhum. Ah, eu já sei, eu soube aquela informação. Aquela informação diz que se eu cuidar dessa forma, eu vou nutrir esse meridiano, eu vou cuidar dessa, desse jeito mais fofinho comigo, então eu não vou mais precisar desse caminho, né? E me leva sempre no mesmo lugar. Eu tive uma, uma hoje, eu, eu dei uma saída hoje, é, nem sei o que eu fui fazer. Acho que eu levar meu filho nas escola, lá. Porque é rápido, né? Vai e volta. Eu tava ouvindo uma música na rádio. Era, era uma música daquelas duas de Cotovelo. Sabe aquelas músicas duas de Cotovelo? E você, quando você era nova, você ouvia, chorava, mas chorava, sabe? De se rasgar toda. E aquilo era uma catarse, né? A catarse era bom pra caramba, porque você precisava botar aquela, aquelas apaixonites toda pra fora, né? Aqueles sentimentos não sei o seu quê, aí tinha essas músicas que faziam esse favor pra gente, a gente se rasgava toda, e era maravilhoso. Aí hoje eu tava ouvindo algo parecido, uma música que me lembrava esse, gente, como é que hoje não faz cócegas para mim? É simplesmente só uma música, mas tinha esse papel, né, de você, de usacerbar. De, é, de as suas emoções trazer aflorar, colocar para fora e às vezes simplesmente fazer você chorar né para chorar suas mágoas e, e, e extravasar aquela emoção que tava guardada ali uma lembrança aí eu achei bem engraçado nossa lembrei de tipo, pulando lembrei de ficando e, e vinha lá só Não fiquei lá como vai chorar disso mas assim quanto a gente cura né essas emoções que naquela época estavam muito à flor da pele e através de um gatilho que você usa, pode ser de uma música, pode ser de uma comida, pode ser de um até de um cheiro, né? Você vai ali e, e ou você cobre né, aquele buraco ou você tá em excesso, você bota para fora e você dá uma equalizada, né? Tipo, que está sobrando. Então, é, é, muito, é muito legal a gente poder, é, hoje, ter mais essas outras, essas outras formas de olhar para nós, né? Esses cantinhos que, às vezes, ainda estão esquecidos. Eu não sei você, Beth, você pode até me dar o seu ponto de vista, assim, que você vê... É... Do você, das pessoas que você conhece Atende, né? De uma forma geral Mas hoje que hoje Nesse meio que a gente tá vivendo A gente tá buscando muito Esse viés, né? A consciência De sentir isso Sentir aquilo Ver isso, ver aquilo, se conectar E ficar lá, e é tão gostoso Se conectar com a natureza você vai lá, e você faz uma vegetação. Não Dá nem vontade de sair dali mais, né? Isso. Mas aí chegam as coisas, isso. né? Eu tava com o olho e falei, quer olhar, quer mais olhar, <risos> né? Não mais aí olhar. a gente precisa olhar para isso com carinho, acolher, saber que é nosso. E, gente, agradecer, porque chegou para a consciência. Porque o nosso processo de transição planetária e de autoconhecimento passa. É pela ascensão, passa pelo autoconhecimento. E as emoções nos mostram o que a gente precisa olhar. E se a gente consegue olhar por esse viés, né, também através dos nossos órgãos, é mais um ganho. Né? Por exemplo, a minha questão, essa imagem de saúde, de órgãos, podemos dizer assim, desde que eu nasci, a garganta. Né? Toda essa questão daqui para cima, então, é sinusite, rinite, tosse, gripe, inflamação de garganta, né? histórico de cirurgia para tirar amida, lá não sei, mas nunca tirei. Né? E uma outra questão é o fígado. Né? Porque eu tive hepatite, aí meu fígado ficou fraco, né? Pelo que reza a medicina, né? Então eu gosto muito de manteiga. De creme de leite. <risos> de leite. Isso. Então, eu dou uma sobrecarregada legal no fígado, né? no açúcar. Exatamente. Né? E, e, e tudo, ah, por exemplo, Beth, muito legal você falar nisso, né? Por exemplo, esses laticínios todos, né? Leite, manteiga, iogurte, tudo isso gera um, uma coisa que a gente chama na medicina chinesa de umidade. Né? Que é a secreção dos oentes das vidas? Tá então, hoje tá os os, os, todos os médicos já falam, os pediatras, todo mundo ó, oh, evita laticínio, né? Porque é alergênico, é, dá essa umidade, na dá dá, dá, umidade eles não falam, mas eles falam: dá essa secreção fica é. é congestionado E na medicina chinesa, 5 mil anos atrás, dizia que umidade não tinha esses nome, não tinha? Era, que, as, as os nomes eram todos sobre a natureza que que, que era que, que era, os elementos da natureza a umidade. que umidade O que é umidade é aquela nuvem densa né que pesa então por exemplo peso fica pesado congestionado o próprio corpo fica inchado ó, inchaço inchaço Isso. nas pernas e aí você o baço, que é o elemento que é o órgão que vai trabalhar isso, essa umidade, ele acaba ficando encharcado, ele não dá conta. É como se fosse um terreno que choveu pra caramba, lagoa, não tem onde drenar, fica lá, encharcado. Até apodrece, né, aquela coisa toda lá. Então, é, é tão legal, mas aí o que, que a gente faz? Já tem essa tendência a gostar disso, então o que a gente faz? Continua fazendo. <risos> Né? E fica ali. Eu digo que a exagero. Porque é gostoso, gente. Exato. Eu adoro comer, eu gosto de comida gostosa. É, é eu gosto, é um dos meus prazeres, sabe? Me degustar. É. E aí, alguns anos atrás, eu tive questão muito crônica de rinite sinusite que tratei na medicina chinesa. Então, assim, a medicina chinesa e a acupuntura para mim foram muito importantes na minha trajetória. Eu fiz tratamento por três anos, né, semanal. Três vezes por semana eu comecei, depois duas vezes, depois uma vez por semana. E a medicina convencional não dava jeito do que eu sentia, né? Então, a medicina chinesa me tratou e me curou. Mas eu quase morri. Nas primeiras sessões, porque o, o acupunturista, né, o médico, me disse assim, suspenda todos os laticínios. E eu só comia leite, queijo e iogurte. Eu quase morro. Então, eu fiquei irritada, mal-humorada, de mal comida, porque todos os lugares que eu ia, todos os restaurantes, não existia comida sem lactose. Sem gordura, sem manteiga. Sobremesa, então, sem, cre... sem leite condensado não existia. Sem creme de leite não existia. Então, eu fiquei restrita alimentarmente e muito irritada. Muito irritada. Foi um período bem difícil para mim. É... Mas ele me disse assim, você vai parar, depois você vai poder comer eventualmente. Mas os resultados foram tão bons, né? Que eu voltei a respirar, eu não respirava, mas né? quem me conhecia, eu, eu vivia a boca aberta, eu respirava pela boca, né? Muita secreção, dores de cabeça, quatro anos de enxaqueca já, né? e nada resolvia, nada resolvia, neurologista não dava jeito, ninguém dava jeito, né? E aí, na medicina chinesa, eu tomei muito chá e fiz muita sensação de acupuntura, cada agulha era um ego que ele colocava em mim. Ai... Na primeira sessão, ele colocou mais de 30 agulhas. Gente, foram 30 pregos. Eu não sei como eu voltei para a segunda sessão. Mas o resultado é que eu fiquei curada. Então hoje eu respiro. Eu, eu tenho uma qualidade de vida muito boa. Agora, de vez em quando eu meto o pé na jaca, né? Ah. Ontem eu me pé na jaca. Então hoje eu estou <risos> inchada. É, e a gente fica. E, e tem, é interessante você falar, né porque quando a gente está muito desequilibrado, as primeiras vezes, as primeiras sessões, podem ser mais dolorosas, sim. Os pontos, é, muitos pontos mais, mais, é, de extremidade, eles são mais dolorosos, mas são, às vezes, os pontos que a gente usa logo de cara. Mas é, depois também vai amenizando a pessoa, vai ficando mais equilibrada, aquela sensibilidade diminui. E sim, com certeza É muito efetivo, é muito efetivo Mas assim é... é A gente trazer esse olhar Essa consciência para o nosso corpo Né, Beth? Porque é... Chega uma hora que a gente quer Ser sim, Ser muito gente boa A gente quer ser muito evoluído Né? A gente quer se conectar pro... <risos> Geral lá em cima, lá em, do lado Não sei o que Rindo no corpício fica aqui sequelado, pedindo help, né, desesperado, gritando e a gente às vezes não olha. né Sim. Não sei Porque é, a gente... Muito bem, eu acho que hoje a gente tem uma forma muito diferente de ver essa coisa do curar o corpo, Sim. de olhar, equilibrar as energias, é... mas a... a gente não come né, todo dia, a gente não bota comida para dentro, a gente não escolhe. Meu sonho é viver de luz, não precisa mais comer. Uhum, exatamente. A gente anda, né? a gente come, a gente deita para dormir, a gente der, limpa a casa. Então, tudo isso é bem físico e não vai deixar de ser. Não vai deixar de ser. Então, como a gente cuida desse físico, né esses órgãos estão ali. Eles estão ali é, interagindo. É um é uma interação muito linda e, e é, é, é conectada, é perfeita. Cada teoria vai vai explicar essa conexão de do seu jeito, né? Cada, cada filosofia vai explicar sobre essa conexão de, mas não importa. Mas nenhuma é, das é, é, é, vai estar tá. se um desequilibra Todo mundo fica Sequeladinho também uhum. né? Se você é, se, se, lá se teu, se teu rim não tá filtrando Pô, caramba Nada vai funcionar direito no teu corpo né pô, Até mesmo cara Você dá uma, uma chutada No pé da cadeira Mas você fica gritando de dor Teu corpo nem, não funciona nem um pedacinho dele Tu, tu fica Pensa ou não pensa Não é a verdade? Imagina algo que ao longo do tempo não está tá desequilibrado, o quanto as outras coisas também vão sofrendo, né? O intestino, né, se não funciona, se tem alguma questão ali. Como você vai... É, fala muito do, do, do trânsito, né? Do trânsito, como a coisa flui. Ela tem que passar, ele alimenta pela nutrição, ela tem que passar por aquele negócio compridão, um aos poucos, tem um movimento que vai ali, não sei o que, não sei o lá. Se chega na hora de sair, o treco não sai. E aí? Pô, todo mundo, ó, filtrou pra lá, mandei pra cá, ó, que tá liberado geral, tá bonitão pra você, limpo, devolvo puro pra você. Ó, isso aqui não, isso aqui vamos descartar, beleza. Isso aqui volta pra fazer não sei aonde, vai... Todo mundo funcionou. Na hora de eliminar o negócio, não sai. Né? Aí tipo, pra mas o que está acontecendo? Foi, até aconteceu um negócio recentemente super legal também. Uma pessoa que eu amo, assim, foi o meu, meu braço direito, esquerdo, duas pernas durante alguns anos na minha vida. E me ajudou com os meus filhos, assim. Uma pessoa que eu amo um lugar especial no meu coração. E ela agora teve um bebê. Uma bebê. E, e aí tava lá, e ela, a gente falando ela, ah, bebê, não tá fazendo cocô. Fiz as contas, nove, dez dias, como assim? Como assim? Ela não conta, ela só bebe leite. Ela morre, né? Aí eu... Primeiro eu perguntei, né? A gente não... já falou com a pediatra. Ah, é o quê? Recém-nascido, né? É aquele pediatra que fez o parto até você se encontrar, você achar o pediatra, né? aquela confusão. Aí eu vou falar, vou ligar. Aí eu... Cara, como eu posso contribuir? Aí vem as coisas que a gente, no fundo, do fundo a gente já aprendeu, já sabe. Isso. Aí eu falei, eu sabia que ela estava muito estressada, porque óbvio, todo mundo, né? Claro Aquela confusão ali, os medos, as, né? Aquelas, enfim, né, ainda com questão de amamentar, os sofrimentos ali, né? Dessa questão. Aí eu falei, olha, faz o seguinte, ela não come. Então, não tem porquê ela não, né, ela não só tomar leite, não tem por que não sair. Vamos fazer o seguinte, você tá muito no controle, querendo, né, tá sozinha com a menina, tendo que fazer tudo. Com muito medo, né? Normal de, da gente, a gente que a gente tem de medo de não dar certo, de não funcionar, de não sei o quê, medo de não ter leite, medo de doer, medo de tudo, o tempo todo. Eu falei: solta um pouco esse controle. É, faz assim, larga tudo. Larga tudo. Larga, larga. Só, tá, você tá aí, não vai fugir. Deixa esse negócio todo por aí. Pega ela. Deita ela. Faz uma taguisinha na barriga e começa a cantar. Conversa com ela, né? Conversa com ela, diz para ela soltar. Solta. Começa a soltar, você fala, olha, você é maravilhosa, você não tá prendendo nada, não tá segurando nada, é tudo leve. A sua vida tá começando agora. Solta. Relaxe, brinque, canta. E vai fazendo isso. Aí eu falei, olha, aqui eu falei, olha, bebê, criança até cinco anos, tudo é da mãe. Criança não fica doente. Todas as questões são com a mãe. Essas questõezinhas, claro, que surgem, né? Não as que já vieram, mas que surgem. são então, coisas da mãe. As emoções da mãe estão ali, tem influenciando. Então, nove dias, não tem como ser diferente. Mas, aí relaxa Aí ela ensinei ela a fazer uma técnicazinha ali, ela fez no dia seguinte. Quando o horário, né? Me mandei mensagem no dia seguinte. Não, ela que me mandou já. Falei que foi super legal, que ela já acordei com a mensagem dela. Olha, ela fez cocô três vezes e dormiu, que é uma maravilha. Aí eu falei assim: olha, eu tava falando, mas é pra você falar pra ela. Quando você falasse pra ela, você se ouvir. E quando ela faz esse movimento, ela faz pra ela também. quando nem, que ela largou tudo. Ela soltou. Ela soltou tudo uhum. e foi lá ficar com a ela foi lá cantar, ela foi lá brincar. Então, a, esse controle que a gente tem, a gente controla os esfínteres de forma, estrangula, e não solta. Deixa ir. Tem Isso. A gente tá precisando aprender a deixar ir, né? Com pra certeza, em todos os sentidos. <risos> em todos os sentidos, né? Então, eu achei super legal essa, essa coisa, né? Essa, da, da, da emoção da mãe, né? Sim, automaticamente, controlando o normal, mas a gente, mesmo nessas situações que é super normal, super conhecido, super entende-se, se a gente não se der conta, todo mundo fica doente. Né? Sim. Todo mundo fica doente. Então, é, eu achei que, que é uma, uma assim, o um conhecimento, a, a gente tem uma informaçãozinha, de, nossa, vem um insight, né? Aí, essa informação eu tenho, daqui a pouco, ai, ah, eu vou fazer por aqui. Quantas vezes, Beth, a gente pegou e foi fazer um chá, ou foi fazer uma massagenzinha, não sabe nem o que que tá fazendo, e o negócio melhora. É. Com certeza. Tá lá, tá. Tudo, na intuição. <risos> Tudo na intuição. Né? E funciona, e funciona. É, a gente já tem. Então é, é olhar para essas nossas emoções. Né? Se você tem o conhecimento isso aqui, é, eu tenho, eu tenho uma que fala de um medo. Né? Esse medo é de quê? Né, isso, eu tenho uma coisa assim que é, costuma cometer muito, né? As mulheres a, a assistir Tem várias linhas, assim, várias pessoas falam de coisas diferentes, né? De emoções, de formas de lidar com essa emoção. Mas, é, pela medicina chinesa, a gente fala muito do medo, né? Assim, é uma perda, tem um medo de perder, é uma perda, tem a ver com relacionamento, né, tem a ver com... Que, que tem um... Qual é o medo que tem ali? Aí, se você for olhar, você, de repente, é... Pode não ter a ver, não, pode não ficar tão claro de cara, mas você fala assim, nossa, esses dias me veio uma sensação de, disso, né, de... É... um medo, de repente, de faltar alguma coisa, né, medo daquele negócio não acontecer, ou, a, ou de algo acontecer, né? Então, às vezes você começa a ter aquele desconforto, oh, caramba, vai é, tá aí por aí. E às vezes, o que é mais lindo também, Bete, que eu acho, que eu aprendi assim, né, numa outra, sobre um outro olhar, é, é como a gente tendo a consciência daquela emoção, Sim. a gente se cura. A gente só de vira consciência. Só de vir a consciência. Com certeza. gente nada. Nada. Isso. Eu, eu até falei, acho que foi ontem num grupo. E eu, quando estava. Acho que eu já falei também em outro lugar. É, eu estava eu quando estava mudar para cá. Eu comecei a, a olhar as coisas em casa. E Um dia eu olhava lá o armário das crianças para ver o que a gente ia trazer. E cada um vinha com uma mala grande. Mais nada. Mudança de casa, de vida, de continente. E cada um ia trazer uma mala e acabou. Então já viu a seleção, né? A triagem. É... Aham, já passei por isso. Então, você sabe bem. Aí, criando, eu olhava, lá, cada dia eu olhava um lugar da casa, tá, selecionando, fazendo aquele... Tá. Um dia, um belo dia, eu já tinha visto cada lugar três, quatro vezes. Eu tava mais ou menos estudando na minha cabeça. Vou abrir meu armário. Eu nunca fui ter muita coisa. Tinha aqueles no... tralhazinhas lá. Eu nunca tive muita coisa. Mas fui olhar. Fiquei umas três horas de frente pro armário olhando, pensando. Aí vinha aquelas coisinhas que você guarda com carinho. E vem, você lembra de uma viagem. E se você pensa pela lá. Bom, não tirei nada. Só olhei e avaliei. Beleza, já sei. Terminei ali, fui fazer outras coisas, pouco tempo depois eu estava com uma tonteira louca. Mas uma tonteira louca. E uma labirintite. Uma... Aí eu falei, gente, o que, é que eu comi? Porque aí já começa a pensar. Ah, o que, é que eu comi? Tá, desequilibrou o fígado. Tem a ver com. Nã, nã, nã, nã, nã, nã. Esse enjoo, essa... essa coisa que eu já disse padrão. <fí> <background. cười> Beleza. Não, não foi, não foi, não foi nada, não sei o <fí> que. Não, não. E fiquei nessa o dia inteiro, até o dia seguinte, fui dormir passando mal. No dia seguinte, tá, ah, tô lá. Aí, vou passando pelo quarto, pelo armário. Eu lembrei que eu tinha feito aquele negócio do armário de olhar as coisas. Aí, eu fiz assim, caraca, eu fui mexer nisso aqui. me tirou o chão, né? Tipo, o que, que eu tenho que escolher, o que, que eu tenho que levar, que eu vou ficar sem, que eu vou ficar sem eu fiquei à deriva, balançando, eu perdi o chão e fiquei completamente tonta. Pode ter sido isso. sem brincadeira. Quando eu dei conta dessa emoção que eu tinha tido e que do do, do do sintoma, né? Eu tinha ficado um dia e meio naquela... Mar, naquela... lá. Meia hora depois, não tinha mais nada. Deixa eu ver. Desapareceu. Eu dei conta, eu consciente, eu falei assim, aí eu Entendi falei, é, mas eu não preciso ficar assim, né? É uma escolha, tá aqui, qual o problema? Então eu conscientemente entendi, pronto. Então, Sumiu. Sumiu. Porque tava desequilibrando, tava dando uma informação. As emoções, as, né, O corpo informa pra gente. Ó, tem alguma coisa acontecendo aí. Tem uma emoção que tá te levando pra algum lugar. Eu vou, eu vou te dar um aviso. O corpo é maravilhoso, né? É, é uma coisa maravilhosa. É, é. O seu amigo, né? Ele, ele fala isso. Ó, oh, vou te dar um, um sossegaleão leão aí. Se você não um sossegar, eu te sossego. <risos> Se você não olhar esse negócio aí, <risos> né? Ou esse no final. <risos> Exatamente, né? Aí você veja a importância da gente ter essa, essa clareza né, no nosso próprio processo, porque quando a gente conhece o nosso processo, a gente consegue é, liberar e soltar, porque a consciência. Se a gente não tiver, no seu caso, né, vamos tomar como um exemplo, você ia se encher de medicação. É então, para passar aquele, aquele distúrbio que você estava sentindo, você ia dizer que você estava com um foi que ocasionou, ia para o médico, o médico ia achar mil justificativas para você estar com aquela sensação e ele passar a medicação. Então, assim, quando a gente se conhece, não estou aqui fazendo apologia para ninguém, pra médico, nem deixar, nem deixar os seus remédios, pelo amor de Deus. Quem toma seus remédio toma seus remédios. Mas assim. Quando a gente conhece e sabe onde está localizado, é o órgão responsável por aquela emoção que a gente está sentindo, né? a gente tem como se ver no processo. Por exemplo, o fígado está inchado, está com gordura, o que ocasiona? Qual é a emoção que né? ativa o meu fígado, inflama o meu fígado, faz com que ele fique pesado e ele não tem resposta positiva para todo o corpo, né? Então, o que, é que eu posso fazer? No meu caso, eu já sei, né, que, assim, eu sei o exagero. Eu diminuo o exagero do que eu estou fazendo. Então, assim, não me trouxe nenhuma emoção, mas talvez tenha uma emoção por trás que me faz comer o que eu gosto. Isso, isso, tem, com certeza. Aí eu descarrego o que eu gosto. Gente, eu amo queijo, quem não ama queijo? Eu sou apaixonada por queijo, então aqui em casa a comida tem muito queijo. Né? Queijo é gordura. Então, assim, leite em pó, eu amo leite em pó, eu como leite em pó, como se fosse, sei lá, qualquer refeição do dia. Se substituir minha refeição do dia por leite em pó, eu estou satisfeita. Sim, né? é. Bota a banana, ah, Maria, eu não preciso mais nada na vida. Nossa. Macarrão com queijo? Não precisa nem de carne, nem de acompanhamento, nem de proteína, que já é a É. Exatamente. Mas, assim, o que eu acho que também é, assim, é exatamente o que você está falando, né? Você está consciente de aquilo? Aquilo tem um limite, tem uma quantidade, você vai olhando, tá bom, tô bem, agora tá, tá exagerando, ok. Porque... Às vezes a gente vai, na vida, achando que é assim, Sim. né? Não, aqui é assim, é assim, assim, fulano é assim, todo mundo é assim, né? Então eu sou assim também, né? E o, o próprio doutor Bruce Lipton, lá no, no livro do, da Biologia da Criança, fala que não é isso, bem assim, não. É, a gente é que vai isso, fazendo igual, somente seguindo o mesmo caminho para ficar ali e justificar que a gente é igualzinho. Não, a gente tá fazendo igual. Igual a gente escolhe ser ou não, né? E, e Então, assim, o quanto a gente continua repetindo sem consciência ao longo de uma vida inteira um padrão, né? Uhum. É, quantas vezes a gente ouve, a gente mesmo faz, ou ouve alguém falar assim, ah, mas se isso acontece, uma situação acontece, eu, o meu corpo fica assim, assim, assado. Ou eu começo a ficar empolado. Né? ou eu tenho dor não sei aonde, ou não sei o que lá. É só me aborrecer que acontece isso assim. Quem nunca? Né? Bota, né? Levanta aqui a mão, dá cada um seu exemplo. Né? Eu me aborreço, acontece isso. Eu, eu tive um não sei o quê, acontece isso. Então, por que é, a gente então, não fica mais consciente também de. Trabalhar essas emoções. Né? Por que a gente não trabalha essas emoções? Eu preciso ficar... Reagir sempre assim? Uhum. Eu preciso... Ter sempre esse padrão de reação ao mundo externo. Ao fulano. Ao cicrano. Eu, eu não vou fazer diferente. Que se meu corpo está me dizendo que... Ele me dá essa reação. E eu já não aguento mais sentir isso a culpa é do fulano é o fulano que me deixa com coceira ou com dor ou com sei lá o quê? ou com vertigem ou com enxaqueca né o que que essa emoção tá me mostrando onde está em mim isso que eu posso olhar e fazer diferente né então é assim é a consciência que a gente tem falado sempre né? não é tá fora sim fora tá na gente nosso com certeza. Nossos órgãos falam, né, mostram para a gente o nosso corpo todo. E... É, a gente, porque que está gritando. E a gente não se enxerga. A gente não consegue se ver, né? É, reagindo externamente com as pessoas, com o mundo. Então, o corpo... está fazendo um negócio tão escandaloso desse jeito? Coitado! Imagina... <risos> Eu tenho uma experiência que o meu corpo travou. Foi, foi muito interessante, porque quando eu me mudei para Portugal, né, eu cheguei lá, os meus pés incharam, as minhas pernas pesavam. Nem sei quantos quilos cada um, aí eu me arrastava, não conseguia caminhar. E com os dias, né, isso não melhorava. É, o meu sistema, infarto, ele travou. Então, eu não estava eliminando. E aí, eu voltei para a acupuntura, claro. Eu fui procurar uma acupunturista lá. Tomava a medicação que o meu médico aqui me passou e eu levei, né, aqueles chás, aquelas misturas todas. E é, fui para a acupuntura lá. Olhando pelo prisma, né, da mais holístico, digamos assim, a minha leitura naquela época foi... É... Toda a estrutura que eu modifiquei, né? Eu saí das minhas raízes aqui e estava começando a estabelecer as raízes lá. Né? Era toda a emoção de sair daqui, de deixar tudo aqui, né? de deixar meus filhos, deixar família, deixar toda a estrutura. Né? Cheguei lá, eu tinha 56 anos. né? Então, assim, eu tinha uma vida aqui no Brasil. Então, eu estava... Chegando lá para construir tudo de novo, eu não conhecia pessoas, eu não tinha referências, eu não tinha é, ciclo de amizades, eu, eu não tinha nada. Né? Eu cheguei lá com as minhas né? Então, assim, o, o organismo todo né, teve esse, esse revertério e aquelas as emoções, foram né? as emoções vividas e ok. Depois, é claro, regularizou, né? Aos poucos eu fui fazendo acupuntura, fazendo massagem, drenagem, né, tomando os chás. E aí o sistema voltou a funcionar. É, o acupunturista aqui, ele me disse, não se preocupe, ele vai, vai estabilizar. Né? Seu corpo não vai travar tudo. Né? Ele vai voltar a funcionar, o seu sistema linfático vai voltar a funcionar. Pensa é, para ele. Exato. É, volta volta mesmo então é isso a gente equilibra as emoções né o corpo vai a gente vai voltando vai é, é, o corpo tem interesse ele faz esse movimento para não tirar é como se o, ele, fala, ele tem uma inteligência ele vai falar assim ó eu vou te tirar do perigo você tá ferrada eu vou te dar um peso aí para você ficar ancorada você tá, tá sem lugar eu vou te pesar aqui eu vou jogar a galpa para baixo fazer um peso. E um saco bem pesado de água para você se agarrar no chão e não sair. <risos> são, são mecanismos inconscientes do corpo faz pra não isso. salvar. Né? Porque ele sabe isso. que ele tem tá medo de sair. Mas depois, quando a gente equilibra e entende, ele, pô, a gente volta. Mas esse equilíbrio passa muitas vezes por isso, pela alimentação. Aqui eu tava olhando aqui no grupo, tem um monte de gente querida aqui, Marise, Almir, Renata... É, Márcia, Luciana, gente, tanta gente maravilhosa aqui. Parecida, Liliane. É, Já viu um presente é... também. Tati, Tati, gente, é só gente maravilhosa, todo mundo. Beijo pra vocês. Um monte de gente falando coisa legal, mas aí é, realmente é isso. É, usar o que a gente sabe. Ninguém precisa fazer curso de medicina chinesa. Ninguém precisa ser nutricionista, né? É ninguém. É, mas assim. A gente pode usar, sim, o conhecimento desses profissionais, se a gente né, escolhe... Eu vou, eu vou por esse caminho aqui para me ajudar. Né? Então, uma alimentação saudável, uma técnica energética, uma massagem, uma, uma própria atividade física. Sim. Que né? a gente vai conciliar no nosso dia, se movimentar, o corpo precisa de movimento. Então, a gente vai se movimentar o quantas vezes a gente deixou de é, se movimentar, aquele negócio eu tava pra lá, pra lá de Marrakech aí, uma, ah, vou me mexer aí, pô, você sai de casa, aquele sol alegria, se mexe né, pronto, tudo volta a funcionar tão melhor esses dias que eu tava super resfriada e essa posse que, gente, eu saí pra comprar chá tentar achar xarope, né que lá no Rio, eu comprava as tinturas eu manipulava meus negócios lá no... e aqui não tem, esse negócio eu ia tentar achar o que tinha Aí comprei um saco de poejo, falei, vou tomar corre de chá de poejo pra ver se sobe esse negócio. Eu falei, nunca vi uma tosse na minha vida que demorasse tanto e com a secreção que não sai. Por quê? Porque eu nadava, eu corria. Meu corpo não, fica, não tinha como ficar dentro dele, não. Eu, minha, eu, bruh, bota pra fora, né? Agora fica aqui. agarrado né? Então, assim, vou... Eu, é isso vou Quanto o corpo às vezes se, se, se, é, sinaliza para a gente? né? O corpo... E a gente, e a gente que, que acontece? Não dá bola para o pobrezinho, que é tão maravilhoso. É. Né? <risos> é. Amigo, né? Mas a gente, gente tem um, um hábito, nós que estamos aqui no Despertar, escolhendo esse, esse processo todo, nós acreditamos que. Alguns de nós, tá? Não todos. Que para a gente precisa só do coração pra cima. Vamos trabalhar os nossos chakras do coração pra cima que a gente vai acender. Não, gente. A gente precisa estar aqui. A gente precisa estar ancorado. A gente precisa de toda a nossa estrutura energética e ela precisa estar toda equilibrada. Senão, a gente não precisava vir com tudo isso. A gente vinha só com a metade. É, e Se a gente vem... É porque tudo tem uma função Então a gente precisa do fígado A gente precisa do baço, a gente precisa do coração A gente precisa do pulmão, a gente precisa do cérebro Tudo tem sua função Faz parte do sistema né? Então assim A gente precisa reconhecer Tanto a nossa estrutura física Quanto a nossa estrutura energética E quando elas estão Equilibradas Ambas estão equilibradas E aí a gente tem uma vida plena e aí a gente faz o nosso processo é de autocura. Exato. E é tão lindo porque é uma conversa perfeita. É uma como se fosse uma orquestra tocando, né? O corpo isso, é uma orquestra. a emoção e, e, e tudo funcionando perfeitamente. Porque se, é, se lá atrás, cinco mil anos atrás, o ser humano tinha tempo, condição de ver, perceber, que estava tudo conectado, era essa perfeição, e, e, e, e, e, e trouxe para a gente esse conhecimento que está sendo, esses cientistas hoje voltam lá nessa, nessa filosofia super antiga para explicar o que ainda não, não se entende bem. Então, se está lá explicadinho, existe por que, que a gente não pode aproveitar essas informações e, e se conectar Nosso próprio nosso benefício, benefício, né? O Nosso próprio benefício, justamente Porque, como você falou Se não fosse para usar os pés, ia flutuando já Tem que botar o pé lá Ancorar Tem que botar isso. Tem que ligar, O corpito todo lá, de baixo até em cima Não é só em cima e embaixo Pela metade, um buraquinho faltando Não é, é um processo de aprender né? E as emoções isso. falam isso para gente as emoções estão tá dizendo. Né? Ó, vai por aqui. São uma bússola. É. São uma bússola. Né? Exatamente. É aquele. É... aquele... Ah, vale. é, pode falar. Eu só ia falar do programa que você está trazendo né toda semana, informações importantíssimas para a gente reconhecer. E quanto trabalho de liberação, né, Sandrinha, que. Está trazendo para todos aqueles que estão escolhendo receber essa informação, mais, esse, mais essa ferramenta de autoconhecimento. Exato. Eu, eu, eu convido mesmo a vocês a assistirem. Está sendo, tá sendo até legal, muito legal para mim, que a gente vai revisitando é, le, le, coisas que a gente sabe. E vai vendo e com os olhos que... de hoje. É, com os olhos de hoje de outras coisas. Né, Sandra <risos> está. Eu... Já sabia, aí. E já aprendi e vou juntando, então é, é, eu já fiz assim, nossa, eu sabia isso, é mesmo, que legal, aí já estou implementando umas coisinhas que eu já sabia, eu falei, eu sabia disso, vai, que legal, eu posso usar e ir melhorando, né? então eu convido vocês, assim tem dicas, eu sempre dou uma dica, a gente pode fazer isso energeticamente também. É, cuidar, se a gente gosta muito de meditar, usar as energias que a gente tá aprendendo a usar aqui, né? Tanta Isso. técnica, tanta ferramenta. Cara, mandar uma luz pra gente mesmo. né Então, assim, eu faço sempre uma meditação no final, que é pra gente saber que pode tá aqui, ó. Ó, tá aqui. Não precisa ir longe. Tá aqui, ó. Né? Tá aqui no nosso coração. A gente só intenciona. A gente é. sente o nosso corpo. E eu falo disso nesses encontros para a gente... E aí eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que cada pessoa que assiste né, o programa, que assiste o vídeo, ela se conecta com alguma coisa e ela sozinha é capaz de trazer para ela a forma dela se cuidar. Ela não precisa nem fazer aquilo que eu é. estou tá falando ela se ela se acha assim ela eu acho tão lindo isso quando eu faço essas meditações assim é, é para que a pessoa ela se sinta ela fecha o olho de novo ela não precisa ouvir mais nada ela só traz a energia ela vai equilibrar então é um vídeo que eu deixo aqui para vocês é, para acessar essas informações é, para trazer um pouco mais de consciência para nosso dia a dia para nossa vida é, aprender um pouco mais sobre nós mesmos e expandir esse amor que a gente tem por nós e pode ainda Sim. aumentar, aumentar, aumentar, aumentar. Né? Isso. A parte disse aqui que está assistindo a série que está amando, que é maravilhosa. Ah, que bom, o o Almeida aqui, de verdade, querida, acredito. Então, gente, vamos agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, Tão amorosamente. Vocês que moram no nosso coração, no meio da Sandra, nossa gratidão por tudo, por estarem aqui, por nos ouvirem e por levarem mais esse pouquinho que nós trouxemos para a vida de vocês. Espero que tenha sido de grande contribuição. Sandrinha, meu amor, minha gratidão. Pela sua disponibilidade, pelo seu amor Pelo seu carinho